Easy, easy. E Yampy. Ah, velho. Não vai ter gank mid, só vai ter gank top, cara. E dali? Tem que pegar um shape AD aqui, velho. Ionizada, ionizada. Pegaram dois AP topside. side, e top, tem que pegar um shape AD. não é o mesmo, velho. Nunca perdi de Ioni. Ixi, se eu tiver uma soraca de Carry ainda? Pelo amor de Deus. Acabou pros caras. Se for Pantheon Mid, eu vou ficar triste. Existe algum shape que você nunca jogou? O dir, na ah, real o dir eu já joguei, eu acho. Porra. É... Panther, Jungle, Akali Mid, velho Panther, Jungle, Akali Mid Acho que é isso, chat Panther, Jungle, Akali Mid Akali de Gnar Tem que tomar cuidado, hein, mano Nunca jogou de Viego? Joguei ontem, velho Joguei ontem Fidei pra caralho Na real, não fidei muito, não Só não sabia o que fazer com o Shane. Xem de Eu sou main, fi Sou main Ó, oh, passei pra frente pra trás ou pra frente pra trás Um pra trás e pra trás e pra frente Acertou, desgraçado é um gênio a é level 1, é muito estranho, velho Vai toda a energy embora Então, Panther Eu posso tomar aqui level 2 Acho que tá safe Meu deus, morri Que cara bom de Akali A nice. O cara é main velho Trolei, trolei, trolei, trolei Ai, o André de machuca, velho. Engraçado. Engraçado é um desgraçado. Entreu pro Dela contra o Axel. Esse mesmo. O X1 vai rolar. Eu encontrei aço. Olha o Nulu tudo aí, como vai? Chegou Ah, A eu tô, tô, né, velho? Tem um arautinho de leves agora, velho. Então toma! Aí não dá Aí já é demais pra mim Ah, esse cara aqui é do time do... É um Coreia que joga na Argentina Não é um bagulho assim? Falarem no chat agora de Coreia Eu acho que é esse cara Do time do Easy, isso, velho mesmo. Bota fé, bota fé O cara joga bem, mano Puta que pariu todo mundo aqui velho Cara bom velho, maravilhoso de bom Trolei, trolei Não devia ter usado meu E ali Devia ter esperado a Kali jogar, depois eu jogava uh. Aí é foda, família Aí é foda, família O cara me dá IK Caralho, caralho uh. Beitamos geral, beitamos geral, tá safe Safe, safe, agora faz o baron Balon. Cebolinha, agora faz o baron A gente não tá ainda lançada neles né, agora, eles não tem range, tá ligado? Eles precisam entrar a gente Volta aqui de grama. Vem com a wave aqui. E é GG, moleque. O que eu tô arrumando aqui? Nossa. Nossa. Nossa. Nossa. Caralho, velho. Deu muito dano essa Kalha aí, mano. A cara desse cara é bufada, velho. cara é danudo. Trollou, Tim, tô ligado, mas acabou o jogo. Minha cara não dá esse dano aí não, velho. Tim, para de morrer, por favor. Toda vez que tu morre, tô fazendo aqui de flexão. Ai, meu Deus. Tem que lançar a Thalia aqui esse pá. Lembrar os velhos tempos aqui Tem muita pena faz isso? Ah, meu time se vira ali Tem um Renekton, mano, você tá de Thalia Tem um Renekton no seu time? Pronto, perfeito Você não, não precisa de mais nada, velho Já tá perfeito, tem o um Renekton, uma lane pra jogar Bem tranquilo, esse jogo vai ser o seguinte Vou gankar todas as linhas e foda-se Vou ficar gankando, velho Mano, é uma Caitlyn, Lux bot, mas foda-se Vou de red que a gente começa a red O cara tá 2-0, né, velho? LoL é muito injusto. Morri, velho. Boa, moleque. Óbvio esse arrombado. Eu morri, velho Ele vai cair agora Ai ai, velho Morreu, ai A vidinha dos caras, boa, Dobo, dobo. Mano, o ficou louco, ficou louco Agora eu fiquei diga. Startaram e mataram todo mundo. O jogo aqui vai se estender mais um pouquinho. Ninguém termina o jogo com. Eles não terminam o jogo que se baram. Ô, oh, papo reto agora? Eu esqueci que era o jungle. Eu nem pensei em roubar. Eu só tava jogando ali. Olha o cara, parece um... Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Acontece, acontece Quem nunca jogou assim, né, velho? É isso gente, vocês tão tryhard Jogo facinho desse cara bater no Nexus, mano